Oração para promover a saúde. Todo o meu ser é preenchido pela vida de Deus. Eu sou a própria vida de Deus. Não sou um ser vulnerável a micróbios ou clima. Sou eternamente um ser espiritual perfeito e harmonioso. Sou saudável exatamente como Deus me criou. Se pareço doente, isso é engano de meus sentidos. Uma vez que Deus me criou saudável, nada pode tornar-me doentio. Sou realmente saudável. Gratidão.